Fala, galera! Beleza? Bem-vindos ao canal City Games mais uma vez. Eu sou o Will, e hoje a gente vai falar de um assunto pouco polêmico para alguns, para outros nem tanto. Mas antes de a gente falar um pouco do assunto, né? a gente está vivendo um momento meio complicado hoje, então espero que todos vocês estejam bem. né? Essa questão da quarentena, do corona, então né, espero que todos vocês estejam bem. Agora vamos lá. Esse assunto é um pouco polêmico né para alguns mas se você entrou nesse vídeo é porque você ainda está indeciso se eu se compra um PlayStation 4 ou um Xbox One e na sequência do vídeo eu vou te ajudar a decidir qual console comprar eu tenho certeza que vou que a gente vai chegar numa conclusão bem legal beleza então antes de mais nada antes de chamar a vieta se inscreva no canal ative o sininho dê um like é importante para caramba a ajuda de vocês no canal Tá? para o canal crescer e eu, eu conseguir trazer conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então vamos para a vinheta. Bora! Então, galera, vamos lá. Se você não sabe, né, se você está indeciso hoje né, com relação à compra do seu novo console, do seu novo videogame, da sua nova plataforma... Se é o Playstation 4 da Sony ou se é o seu Xbox One da Microsoft, essa dúvida é muito mais frequente do que vocês imaginam. Então, assim, se você entra num canal e tá assistindo, é, é normal, tá? Por quê? Porque as plataformas se equivalem muito, né? É, é, a escolha entre uma e outra vai ser praticamente no detalhe. Mas eu, como tenho as duas plataformas, vou mostrar aqui para vocês né, o controle aqui. Eu estava jogando Shadow of Colossus agora, inclusive. Ah... Uh... A dúvida, né, assim, o, o, o, alguns detalhes para você escolher a plataforma, elas são muito equivalentes. Então, é, eu vou provocar, né, trazer alguns fatores, provocar no bom sentido, mas trazer alguns fatores aqui que vão te ajudar na escolha, né, de qual é a melhor plataforma. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui, né, é, para quem vai adquirir um, um novo console, é a questão de preço, né. Então, o preço hoje do, do, do PlayStation 4, por exemplo, um novo Cara, ainda tá caro, né? Eu acho que tá muito caro. Se eu não me engano, ali, o Playstation 4, ele tá entre 1.800 a... 1.800 a 2.400, tem gente que vende até mais que isso, né? Que é o, é o pacote, o bundle. Geralmente, ele já vem com três jogos. Uh, agora, um semi-novo, você encontra já a partir de 1.100 reais o, o, o, o Playstation 4 Slim, tá? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui... É, que eu acho que é um ponto importante, né? Para quem quer comprar um, um console usado, é, eu posso dar várias dicas porque eu já comprei muitos consoles usados, né? Em vários canais. Então, se vocês querem algumas dicas aqui, né? Coloque na descrição do canal, né? Eu faço um novo vídeo né? trazendo essas novas dicas aqui que vão ajudar vocês a comprar um console usado com mais com mais segurança. Mas voltando aqui um pouco para o tema do vídeo, quando eu falo é, é, da questão de preço, o, o console geralmente ele é feito para durar muito tempo. Então, é, olhando esses pontos com, com atenção, né, com procedência, o console, procurando um console com caixa, você deve achar ali consoles com mais ou menos R$ 1.100 a R$ 1.200, reais, um console já bacana. Tem gente que vende muito mais, só que eu acho que já está sem garantia e já não vale tanto a pena. O Xbox One ele geralmente é um pouco mais barato, né? Porque a procura dele é menor. Então, o Xbox One você consegue achar ele a partir de 900 reais aquele grandão, né? O Fat, é, 900 ou 800 reais, já vi no Alix, você vai conseguir achar alguns consoles muito bons. Agora, novo também é um pouco caro, né? Novo ele parte de 2 de 1.400 até 1.900, 2.000 reais, tá? Enfim, aí a escolha de vocês, né, eu não vou aqui optar se o novo é melhor, porque depende muito. O novo, ele sempre é melhor se você puder comprar, mas existem muitos consoles de boa, é, é, em bom estado, semi-novos também. Eu já comprei vários, se vocês quiserem, eu trago aqui um vídeo pra vocês pra ajudar nesse sentido. Ah, então, o primeiro preço que eu coloco é... é... Por que, que eu trouxe o preço? Porque... É, a gente está entrando numa uma nova geração agora, e a nova geração ela vai, ela vai chegar mais cara. Né? Então essa geração ainda tem bastante fôlego. O segundo ponto... Né? Então, nesse caso, o Xbox ele sai um pouco na vantagem porque ele é um pouco mais barato. Tá? Ah, agora a gente vai entrar em outros fatores, que, o, o segundo fator aqui, que é o, o fator de serviço. Quando eu falo de serviço, é, hoje a gente vive na era do, do, do Netflix. Né? Você consegue contratar vários serviços pagando uma mensalidade. E para ambos consoles, não é diferente. Na geração passada, começou praticamente com o Xbox, que foi muito mais forte nesse sentido, né? com a Live. E nessa geração, está uh, muito mais forte isso, né? porque você tem, além da Live PSN, né? o Playstation 4 com PSN e o, e, o, e o Xbox One com a Live, você tem outros serviços, que eu vou entrar no detalhe aqui no caso do, do, do, do Xbox já já. No caso da Live, é, você tem lá, se não me engano, são três jogos grátis por mês e esses jogos eles ficam para você. Então você paga uma mensalidade ali, se não me engano, de, 20 reais, de 15 a, 20, de 15 a 20 reais por mês, é, ou você contrata o ano e você vai ter direito a. Você vai ser um, um como se como tivesse uma assinatura premium da, da PSN. Tá? Nessa assinatura premium você vai ter jogos grátis pelo menos dois ou três todos os meses e é, você, esses jogos serão seus para sempre. E você vai ter algumas promoções somente para esses assinantes prêmios, tá? promoção de jogos, teste, demonstração, dias, dias para jogar de graça, esse tipo de coisa. No caso do Xbox, você tem esse serviço da Live muito parecido com o serviço da, da PSN, é, só que a, a, a Microsoft, né, o Xbox, ele puxou a régua para cima porque tem um serviço chamado Game Pass, se você não conhece ainda, é um serviço sensacional, é praticamente o Netflix dos jogos. Você paga uma mensalidade de 20, além da, dessa mensalidade da Live, você paga uma mensalidade de R$29,00, e tem uma biblioteca de pelo menos 100 jogos para baixar. Esses jogos não são seus, né? mas você, enquanto você for assinante, você vai conseguir jogar esses jogos. Eles, a cada três meses, eles mudam três títulos, geralmente. Mas, meu, é muito jogo né? Então nesse ponto, a o, o Xbox ele sai ganhando por quê? Porque, meu, você ter 100 jogos ali é praticamente você comprar e não ter que comprar jogo durante um bom tempo, né? Você só vai comprar aquele jogo que você curte muito, que é super lançamento, né, que se não for exclusivo Microsoft, que esse é um ponto também, porque tem a exclusividade da Microsoft, né, dos jogos da Microsoft na, na no Game Pass. Então você, se você é assinante, você vai receber no mesmo dia o jogo ou até com antecedência, né, de graça o jogo assim para jogar. Então isso é muito bacana. Uh, além do eAccess, né, que era antigamente, ele já está na Microsoft no, no, no Xbox One, pelo menos há uns mais de ano, tá? E na e, e recentemente lançou também na no, no PlayStation 4, que são jogos da EA, né? Que é Need for Speed, é, você vai ter lá FIFA, vai ter NFL, vários jogos bem interessantes ali para você jogar também com EAXIS pagando uma mensalidade também por volta de 20 reais por mês. Então, na questão de serviços, eu acho o Xbox One melhor, tá? E de fato é, tá? É inegável isso. A gente, se a gente. É, agora a gente vai para um. Comparando a máquina, né? Comparando o hardware, o console. Uh, a gente pode estender isso para os controles também, né, para hardware, o hardware aqui, do, do, do, do porque tem gente que prefere o joystick, o controle do PlayStation 4, tem gente que prefere já o, o controle do Xbox One X, uh, o, o, do Xbox One. Então, é, as máquinas se equivalem, tá? Isso é um fator que ele vai entrar quando o cara ele for muito detalhista. né? Então, por exemplo, lá eu já tenho uma TV 4K. Eu prefiro jogos a 60 FPS, a maioria dos jogos com uma performance melhor. Então, o Xbox ele vai conseguir atender melhor nesse quesito. Mas é para um, é uma fatia muito pequena, né? O cara ele tem que ser realmente gamer, tem que gostar muito olhar no, no, no pixel, no FPS mesmo, tá? É, mas assim, olhando de modo geral, comparando o, PS, o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, que são os dois produtos top de linha deles, né? Da, da, do PlayStation 4 e Xbox One, se equivalem. Tá? Então, isso é muito no detalhe mesmo. Ah, outro ponto importante, questão de suporte. É, quando eu falo de suporte, eu falo de saque. Eu falo de você comprar um produto na loja, você ter a garantia e se você tiver alguma dúvida ou problema ou defeito, você tem onde ligar. É, esse é um ponto que é, eu, já, eu já passei por isso, então posso falar. Tá? Eu não sou fanboy, tá? que fique claro já isso. O que acontece? Uh, o Xbox, ele, ele tem suporte nacional, BR, né, ele tem suporte aqui, eu comprei o Xbox, o, o FAT, o primeiro, vou dar um exemplo, eu comprei o FAT primeiro, o Xbox lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás, e ele deu problema, né, ele deu problema, ele parou de funcionar, o jogo não funcionava, travava, eu liguei na Microsoft, né? Entrei no, no chat, eles me ligaram depois, e o que aconteceu? Eles falaram: Ó, oh, Williams, realmente não tem jeito, você vai ter que. É, você, o que a gente pode fazer é o seguinte: você, a gente, você paga um boleto de 400 reais, e a gente envia um novo console para você. Você manda esse para a gente, né? você não vai pagar o frete, a gente manda a etiqueta dos correios, você só arruma a caixa, manda, posta para a gente, e, e no máximo uma semana a gente envia um novo console para vocês. Né? Não é um, um novo console, mas é um console é, zerado. Né, todo, todo, todo testado e cara, eu achei sensacional e de fato aconteceu. Se eu colocasse para o concerto, ia custar 600, ia custar na época quase um, um já era mais era caro ainda. Console ia custar 800 reais, 900 reais. Meu, eu paguei 400 reais e recebi outro. Eles ligaram para então quer dizer, o serviço da Microsoft nesse sentido, meu, é é impecável, é impecável mesmo. Eles são muito bons. Já o PlayStation. Não, né? você vai ter ali a garantia que vai ser dada pelo vendedor, pela loja e praticamente isso. Então, se você é um, um, uma pessoa né? que não vai comprar na Santa Efigênia, que você, sabe, não quer ficar, quebrou o console na Santa Efigênia, putz, quebrou, o que, que eu faço? Né? Você tem um contato lá, você leva e o cara arruma, beleza. Se você não é esse cara, né? o Microsoft ele pode dar esse tipo de segurança para vocês. Tá? Então, esse é um ponto que eu, que eu trouxe e que eu acho que é muito, muito relevante, porque eu já passei por isso. Tá? O, o próximo ponto aqui, questão de biblioteca e exclusivos quando a gente fala de bibliotecas e exclusivos esse aí talvez seja o tema mais né, acalorado da, da discussão eu, particularmente eu, prefiro os exclusivos da Sony Last of Us, né, estava jogando Shadow of Colossus agora a, enfim desde o Playstation 3, Metal Gear, Metal Gear 4, enfim, tem uma série de jogos da Sonic que eu, pelo meu estilo de jogo, que eu prefiro, tá, só que tem muita, meu, tem muita gente fã de Halo, tem muita gente fã de Gears of War, que eu também gosto, de Horizon, então, assim, tem, é, dos dois lados tem jogos muito bons, então é importante você entender qual, quais são os exclusivos de cada, de cada plataforma, né, do Playstation 4 e do Xbox One, pra você saber qual que casa melhor com o seu estilo de jogo e qual que te chama mais atenção. Uh, eu, particularmente, aquilo que eu comentei Eu prefiro né, os exclusivos da, Do Playstation 4, inclusive né, Que é importante ressaltar, nós teremos agora O Final, Final Fantasy VII, a gente vai ter O Last of Us 2, são exclusivos Praticamente, Final Fantasy VII Se não me engano é um ano de exclusividade Se eu não me engano, tá gente? E o Last of Us é exclusivaço, né? Vai, vai fechar o ano aí do, do PlayStation 4 com chave de ouro. E eu tô ansiosíssimo e vou trazer no um canal aqui também para vocês né, as impressões e, e a série aqui, Last of Us 2. Então, é, esses são pontos que é muito individual, tá? Não tem como falar, mas são pontos que são necessários, né? são importantes para vocês avaliarem antes de tomar a decisão de vocês. Uh, e o último ponto que eu acho que é o mais importante de todos, é o mais importante que ele quebra praticamente todo o resto, né, do que eu falei aqui, é a questão de diversão. Parece que é bobeira isso, né, galera? Ah, puta, puta Jabá, não. É. Por que, que eu falo diver, diversão, né? Porque no momento que a gente está hoje, né, se você quer, você vai comprar o jogo para se divertir, legal. Mas, cara. O legal hoje dessa geração, né, que é uma geração que se a gente olhar para trás até a geração passada tinha muito jogo pirata, essa geração praticamente inibiu o jogo pirata, né, com os consoles 100% desconectados na internet. E isso faz com que você tenha um, um, um ambiente, uma infraestrutura de internet para você jogar melhor. Né, para você jogar sem lag, para você jogar com chat, para você interagir melhor com seus amigos quando você está jogando. Putz, isso é demais, né, se jogar um FIFA um x 1 um Battlefield, ou Call of Duty, ou Fortnite, ou PUBG. Então, é, a gente está na era né, online, de fato. Uh, e quando eu falo da diversão, é, por que, que eu falo que o, que o ponto mais importante disso tudo é a diversão? Porque eu vou associar uma coisa a ela, que é a comunidade. Então, se você conhece mais pessoas né, dentro do, do, do seu círculo de amizade, né, ou de amizade do seu filho, né, ou do seu namorado, aí você verifica com ele, as pessoas têm mais Playstation 4, praticamente esse vai ser o fator decisório e 80%, ele vai ter um peso de mais de 60% na tomada de decisão. Se for Xbox, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Isso, se a gente estiver falando de um cenário que você vai jogar online, vai ter um fator determinante nessa questão da diversão. Tá? porque hoje dificilmente se reúnem vários amigos para jogar em casa, na sala, eu curto pra caramba isso, eu sou da época de jogar videogame em locadora, pagar por hora, então imagina, mas online ele facilita demais a vida da gente, então é, esse é o fator é um fator decisivo. Então se você é, é, tem mais pessoas que tem Xbox, esse tem que ser o fator principal na tomada de decisão. Se você tem mais amigos né, que jogam Playstation 4, que tem Playstation 4, esse deve ser o fator né, é, é, principal de decisão. E aí a chance de vocês errarem é praticamente zero. Tá? Porque vocês vão poder trocar jogos, vocês vão se divertir, vocês vão curtir, vão jogar online. Eu acho que isso é o mais importante, a discussão. Putz, você viu, putz, eu cheguei naquela parte do jogo, você chegou também, putz, não sei o quê. Então isso que é o mais legal. Né? essa interação, né? essa diversão. Então, se você vai dar para teu filho, para teu namorado, ou se vai ser para você mesmo, então esse tem que ser um fator importantíssimo, né? Porque, querendo ou não, a gente se relaciona hoje. A gente está na era, na pós-era digital já praticamente, né? O WhatsApp, enfim, é tudo online. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se vocês tiverem alguma sugestão, orientação, pedidos, coloquem na descrição. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e dê o like. E... E é isso. Coloquem aí com a preferência de vocês, né? Para quem tá assistindo o vídeo também poder ler esses comentários aí e ajudar na tomada de decisão, porque isso não é uma verdade absoluta tudo que eu tô dizendo aqui. Um pouco da minha opinião, um pouco do que eu acho. Beleza? Então, até mais e bora pro próximo vídeo. Fui!